Caralho, hein? Policinha atrás de mim. Cortei em Já tá mil ali. Tá até demorando pra carregar o jogo, velho. Acho que perderam, hein? Acho que perderam, hein? Ih, rapaz, só olha ainda. Olha pra eles é esse aqui, ó. Que eu posso cortar. Eu posso ir onde eu quiser. Eles não. Já era, fi <risos> GG, malandro o policial já deu GG, já <risos> <risos> cara, não deu nem pro gasto. Vou voltar lá para ver como é que tá o carro <risos> Ah, caralho, isso nem está gravando minha voz véio. <risos> o que aconteceu com <risos> o carro dele, velho Rapaz, cadê a frente do carro, velho? <risos> Caralho... Bateu de frente com esse poche aqui? Nem, mano, a viatura tombou, velho aí ela entrou dentro do chão e regaçou a gente <risos> Caralho Ela matou o teto, matou tudo, mano Pô, essa, essa motinha aqui é muito, muito roubada, cara Tipo, você pode passar por cima das paradas aí, né, fugindo E a polícia não ah, consegue, claro. só se tiver de moto também, né Sim, ela rápido muito demais Tô louca essa matéria. muito ah, Valeu, valeu aí né? Valeu, cara, valeu aí Mas valeu, valeu aí, nóis. Né? <risos> Cara, você nem está gravando minha voz, velho uh, Eu tinha entrado no jogo tipo, Já peguei a minha moto lá e, e fui correr já Só que esse policial tava ali na, na, no cruzamento, cara Eu peguei passei a mil nele O jogo fechou Aí eu falei para ele esperar Aí a gente continuou, daí a gente estava parado A gente tinha começado ali, né Ele vinha me perseguir Aí vocês viram aí o que aconteceu <risos> Ah, caralho